E aí A gente vai ter que ir. A gente vai ter que ir. é gente A gente vai ter A gente vai vai ter que A que ir. que A Cuidado, cuidado! Sou guarda! Cuidado! Cuidado! quem esteja lá em cima, se estava a fazer alguma obra, provavelmente alguém ficou com muito graves. De certeza. Até, até aqui embaixo baixo meu. Foi o prédio todo que implodiu por dentro, foi a estrutura toda? Provavelmente foi alguma coluna de gás, é, não sei. É, é. Agora ainda é os carros e até como é que este carro aqui, foi um destroço Não, de cima. a distância de, de, de, dos perfis... E aí, o que foi? Pois é melhor. aí, como está? Saí tudo do jardim. A polícia está pulando todo mundo. Saí tudo do jardim, está bem? Explodiu tudo! Saí do jardim. Sim, sim. Aqui do outro lado. Já foi ao outro lado? Não, pelo lado do prédio. Está igual. A rua toda do outro lado. O é isto é gás. Pô! Pô! Pô! Pô!